Olha que meia, Bela. Coisa linda, né? Então, com isso, nós começamos o episódio de hoje. Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão Excel. E no vídeo de hoje, vai ser mais um episódio, pochete, do Planilha Xuxa, que são aqueles episódios dedicados a onde a gente tenta dar um tapinha na sua planilha, beleza? Então, fica curioso... fica curioso não, né? Fica aí depois a vinheta que nós vamos falar hoje de como conciliar duas planilhas em uma única planilha, usando algumas técnicas que a gente trabalha, beleza? Então... Fica aí! Meu caro Pochete, para aqueles que não sabem, né? O planilha Xoxa para você entrar aí e ver se a gente de vez em quando se a Juliana olha os e-mails, você tem que mandar e-mail para o primeira pessoa.pseg.com, que é a produtora aqui do botão do Excel, e ela que fica responsável por filtrar aí os e-mails, né? Como se tivesse muitos que chegam até a gente, certo? E o e-mail de hoje, eu vou até colocar na tela aqui, Pochetinho. Quem mandou, olha aqui quem tá aqui sorrindo, bela, como sempre, Juliana Goular, a nossa musa do botão do Excel. Estou com o de você, Juliana. Diga-se de passagem, tá? Então, como vocês podem ver, nós estamos atualizados no e-mail. Chegou dia 7 de abril de 2020, né? E esse vídeo tá saindo em junho. Olha que beleza. Então, vamos lá. Olha quem mandou pra gente. Ron Stewart, ô, meu cara. E alguma coisa ali, né? Fala aí, meu amigo botão. Tudo beleza? Deixa eu ler aqui também, né? Pô, preciso de essa ajuda. Preciso unificar essas duas planilhas em uma única planilha e sem repetir os títulos. Ok? Ok. Salva essa aí pro seu amigo que sempre te dá o um like no canal. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Beleza, primeiro Rony. Rony, muito obrigado aí por vir o seu e-mail, pela participação, por acompanhar o canal e claro, por dar o seu like também, se você não quiser dar o like, quem está assistindo aí, fica à vontade, o negócio aqui... É extremamente democrático. Antes de começar o vídeo, eu gosto de falar que o Planilha Xoxa, claro, é apenas é, um tipo de episódio. Nosso objetivo aqui não é desmerecer ou nem falar que tá certo, tem que falar que tá errado a planilha de qualquer um. A ideia é contribuir com algumas técnicas que vão é, colocar a sua melhorar a sua produtividade, tá? Então, por favor, fique à vontade para mandar as planilhas e a intenção é colaborativa e não no sentido crítico de falar que tá uma merda. Vamos lá, abrir a planilha. Eu trouxe até uma cola aqui. que claro, lá, claro, né? Eu já me nela. Então, o que, que ele tem aqui, Paulo? É, nós temos duas planilhas, né? Que ele tem ali data, turno, origem, PBR1, PBR2, que eu não tenho a mínima ideia que deve ser, né? Quantidade recebida, palestres. Então, note aí que você tem uma determinada planilha e aqui ele tem um gráfico atrelado, enfim, etc. É uma planilha particular dele, eu não tô pouco me importando para aqui que ela serve. E aqui do lado, nós temos outra planilha que, pelo jeito, fala a mesma coisa, ele quer conciliar aí as matrizes, tá? Então, note aí que nós temos uma outra um outro formato e ele quer conciliar isso de maneira rápida. Bom, é possível? Claro, por isso que nós estamos gravando esse episódio, se não fosse eu já tinha descartado antes, tá? Então a primeira coisa, pessoal, que você tem que fazer quando você vai trabalhar com duas planilhas diferentes, tá? É verificar se você tem padrões entre elas. Por que padrões entre elas? Você só vai conciliar, né, de forma mais automática. Você só vai conseguir que elas se conversem se você tiver alguma informação exclusiva que se sobrepõe, porque por isso, né? Com, com isso, na verdade, aí você consegue puxar as demais informações. Caso você não tenha esse padrão, meu amigo, não tem jeito. Você pode utilizar uma solução barata, sabe qual é, Paulo? Contrate um estagiário. Tô brincando, um beijo para todos os meus estagiários. Bom, então se a gente observar aqui, pochete, nós temos aí... Duas informações que eu acho que é, elas são relevantes e podem é, dar um complemento à nossa planilha e ser essa, como eu posso dizer, essa chave de cruzamento, que é o quê? A data, tá vendo aqui? E o turno, tá? Deixa eu só mandar resibir esse negócio aqui, porque tem gente que gosta de tirar os títulos, então eu vou voltar o título aqui, assim como eu vou descongelar os painéis para ficar mais fácil, tá? Então o que, que nós temos aqui, ó? Nós temos o turno. E nós temos a data, tá? Então, essas são informações que agora, a hora que eu for trocar a planilha, vocês podem observar que elas são semelhantes. Então, nesta outra planilha, eu também tenho turno e também tenho data. Ou seja, né? ela é a base para fazer o puxamento dessas informações. E é importante, e né? eu vou falar isso mais para frente, que essas informações elas sejam exclusivas. né? Porque a partir da exclusividade, você vai conseguir puxar a respectiva informação. Você chama Paulo Gomes, né? É isso? Quantos Paulo Gomes você acha que existe? Trocentos, certo, Pochete? Por isso que você tem CPF, você tem RG, a sua rua tem CEP, você tem passaporte, você tem a puta que pariu. Porque você precisa de código único. Esse conceito, pessoal é fundamental quando a gente vai trabalhar com planilha. Sempre quando você vai trabalhar com uma base de dados, você tem que ter um código, tem que ter um identificador ou alguma coisa nesse sentido. Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, eu vou descongelar os painéis e vou, cadê essa bosta? Vou colocar os títulos aqui para a gente trabalhar, beleza? Primeira coisa cara, quando a gente vai trabalhar também é verificar se a base de dados está padronizada. Então assim, você tem duas bases, primeiro passo, observe se você tem informações comuns entre as bases, que você pode cruzar elas. Segundo passo, Tenha certeza se essas informações que você vai usar como chave de cruzamento, elas estão padronizadas. E se a gente observar aqui, né, lógico que eu já fiz isso antes, se colocar um filtro, aparentemente aqui está tudo padronizado, não está pochete. Ou seja, você tem células vazias, você tem o primeiro, o terceiro e o segundo. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ao longo da base de dados... Se a gente observar qual que foi a pequena cagada que o nosso querido Ron Stewart fez, tá? Ele foi colocar ali os formatos de turno e alguns deles ele colocou formato personalizado, outros ele colocou com formato de número. Como é que eu descobri isso trabalhando? Se você pegar aqui, ó, selecionar essa base de dados, converter isso para número, você está vendo aqui em cima, moçada, que está personalizado? Eu vou converter isso para número. O que que a gente vai observar? Que a maior parte da base de dados realmente está como número, então apareceu ali 2,00, 1,00, só que se você observar, nós temos ali o primeiro, né, com aquela pelotinha ali, e o primeiro lá em cima, ou seja, isso não será reconhecido na base de dados, né, ou seja, ele não está padronizado. Então o primeiro aspecto, meu caro Rony, toma cuidado na padronização e você também que está nos assistindo, tá? Quando for turno, vamos simplificar, menos é mais, joga no, joga no básico, pochete. Um, dois, turno um, turno dois, turno três, turno dez, qual turno você quiser. Então só para fins de padronização, eu vou colocar aqui, ó, um e aqui um. Claro, aqui eu tenho poucas informações e elas estão agora padronizadas, né? Mas o ideal talvez que você faça isso por meio do filtro etc. Aqui ao lado, se vocês notarem também na coluna A, as informações estão meio padronizadas em termos de é, forma de apresentar a data, né? Então ele coloca ali é, o dia da semana, depois seguido aí é, do dia e depois do mês e depois do ano. Não tem problema, porque no caso de data, ele é uniforme, né? Apesar da data é simplesmente uma máscara, mas os números são contados como numerais. Se você tem dúvida quanto isso, assiste, sei lá, o vídeo, o vídeo do gráfico gigante que eu expliquei isso aí. Em todo caso, o que, que nós vamos fazer agora, pochete? Se você olhar essa base e olhar esta base, voltando naquele conceito meu, né? Meu não, na verdade, né? Só tô falando o conceito que eu coloquei. Nós não temos informações únicas, porque olha quantos primeiros, segundo, terceiro turno nós temos. Olha quantas datas nós temos. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é juntar as informações. E aí eu acabei de ver aqui que nós temos um pequeno problema, né? E olha aí, maravilha, eu não tinha visto antes. Se você observar aqui, ó, são informações que elas estão iguais. Então, a hora que eu juntar isso em um único código, vai dar pau. Né? O ideal seria que eu juntasse, portanto, ó, data com turno com origem. Porque eu só tenho uma possibilidade de data com turno com origem, que pode ser novo operação. Eu não me atentei nisso quando a gente foi pegar o exercício aqui. Então, não tem, meu caro, meu caro Rony, não tem, meu caro Oren. Aí, o que, que você faz? Utiliza até onde dá a sua informação. Depois, nessas que você sabe onde tem informação dobrada, você acaba fazendo uma verificação manual. Isso não vai tirar qualquer demérito aqui da nossa, do nosso exercício. Então, sabendo já que eu vou cometer um erro, mesmo assim, eu vou, eu vou fazê-lo para facilitar. Tá? Então, aqui, Paulo, o que, que eu vou fazer? Eu vou inserir uma Eu vou inserir uma coluna aqui do lado e vou criar um código dessas informações. Como é que eu crio um código? Você pode concatenar isso daí de diversas maneiras. No nosso caso, o que, que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esta informação, que está aparecendo ali, tabela 1, arroba data, porque ele está trabalhando com uma tabela de dados no Excel, né? Eu não fiz vídeo do canal disso, mas depois eu vou fazer. Concatenado com o turno, tá? Então, olha ali, ó, tabela 1, chavinha, arroba data, arroba não, né? Botão arroba, arroba data, e comercial, tabela 1, arroba turno. Você poderia fazer isso pelo concatenar, não tem problema nenhum. Se eu der o Enter aí, olha lá que bacana, né? Apareceu um número tudo fudido, Paulo. Por que tudo fudido? Porque lembra do conceito de data. O 2 do 3 de 2020, ele acaba sendo um número X aí a partir do dia 1 do 1 de 1900. O dia 1 do 1 de 1900 é o dia 1 no Excel, depois disso, você vai colocando 2, 3, 4, até chegar na data que nós estamos hoje, tá? O que vocês têm que entender aqui é a concatenação simplesmente dos dois gerando um código, ok? Então, se a gente arrastar isso aqui para baixo, olha que maravilha, nós vamos ter aí os códigos criados. tá vendo, Paulo? Então, de novo, né, moçada? Por que, que isso daqui vai ser um pouco limitado? Ó, Porque veja que você tem dois códigos na base de busca que são iguais. Então, nós temos que tomar o um cuidado depois de fazer uma segunda filtragem para ver aonde tem valores repetidos e nesses daí fazer uma verificação manual. Fizemos a primeira parte, agora vamos na outra planilha que ela está mais bucha ainda, Paulo. O que que nós temos nessa outra planilha aqui, né? Acho que basicamente as mesmas informações, só que ela está organizada de uma maneira diferente. Mas as informações que eu preciso, elas estão aqui. Turno e data. Só que elas estão um pouco cagadas, né? Por que, que elas estão um pouco cagadas? Aqui, ó, a nossa data tá aqui e o nosso turno é 1, 2, 3. Aqui, nós temos um problema de trabalhar com o turno 1, um, primeiro... Então, a bolinha turno, segundo turno, terceiro turno e assim por diante. Então, eu não vou conseguir trabalhar aí dessa maneira. Eu vou precisar fazer uma padronização das informações, tá? Como é que você poderia fazer isso, querido? Você pode fazer isso via localizar e substituir? Pode, né? Vai lá, localiza primeiro turno, substitui tudo. Eu vou fazer de uma outra maneira com uma ferramenta que eu aprendi com João Benito Savastano, a lenda do Excel, que é o preenchimento relâmpago. Então, como é que a gente vai fazer, tá? Eu vou colocar aqui uma nova coluna antes que depois eu vou usar para fazer o código e aqui eu vou colocar uma outra coluna que vai ser minha coluna de apoio, tá? Uma coluna X. Então aqui Paulo, você não quer só o primeiro, o 1 um do primeiro turno? Você vai vir aqui e vai colocar um? não aqui o animal, aqui. O que deu pau, ele está como data eu não quero como data, eu quero como número. Beleza. Então, o que, que eu estou fazendo? A partir da informação que está na coluna B6, eu vou lá na coluna C e faço a informação que eu quero. Ah, voltando, Zerati. Olha que bacana. Qual que foi a data que apareceu aqui? 1 do 1 de 1900. Então, você que está acompanhando aí, não dormiu ou não saiu do vídeo até agora, né? pega aquela explicação da data que a gente fez. Então, vou voltar agora para numeral. Olha lá que bacana. Shazam, Shazam, Shazam, Shazam. Geral. Pronto. Com isso padronizado, Paulo, criado um padrão, o que eu vou fazer? Ó. Eu vou clicar aqui, presta atenção nessa, você que está fazendo esse seu TCC e vai que você mexe com base de dados. Você vai vir aqui, Paulo, dados, preenchimento relâmpago. Tá vendo aqui? Olha que coisa linda. Ó. Ele preencheu automaticamente a coluna do lado aqui ó, e extraiu simplesmente a informação do turno. Tá? Simplesmente a informação do turno. Então, com isso, eu tirei. Como você, como eu falei anteriormente, você poderia fazer isso por localizar e substituir? Sim, nesse caso a gente usou o preenchimento relâmpago. Pois bem, agora nós já temos as duas informações que eu preciso. né Aqui eu tenho data e turno, aqui também eu tenho data e turno, só que eu não formei o código ainda. Então eu preciso formar o código. Aí um ponto importante, né? Ali você não fez data concatenado com turno? Na planilha, na outra que você vai fazer a conciliação, tem que ser data concatenado com turno. Se você fizer turno concatenado com data, prego a sequência do código, ela é diferente. Tá, meu irmão? Rapaz, tô até babando já. Então é data com turno, certo, Pochete? Então o que, que nós temos que fazer aqui, ó? Vou chegar aqui ao lado e criar data concatenado com o turno que está aqui na coluna. 1. Depois, se você quiser renomear os números, é assim, não tem problema. Dei o Enter aqui, show de bola, ele criou aí os códigos. Não sei porque o 2Click está funcionando, acho que é o, é o uso da tabela, mas tudo bem. Então vamos lá, vou arrastar aqui na, na unha mesmo. Olha lá, Pochete. Criou o turno aqui, não criou? O que, que nós vamos fazer agora, moçada? A tabela que você escolher para ser a central, você vai utilizar ela para montar a fórmula que vai vir buscar na outra planilha. Então, como nós vamos fazer isso? Existem diversas maneiras. Eu vou fazer da maneira mais simples, talvez, que tenha, que a gente já trabalhou aqui no canal. Vou pegar aqui, Pochete. Vamos supor, eu também, meu caro Rony, eu não vou puxar todas, tá? Vou puxar uma depois você faz a sua para exercitar. Vamos supor que o Pochete me pediu que ele quer puxar aqui a altura. Tá vendo aqui a informação da altura na M, pochete? Ó? Desta coluna altura. Então eu vou chegar aqui ó, e vou colocar uma nova, uma nova coluna que vai se chamar altura. Beleza? Olha que bonitinho, já até formatou aqui. O que, que nós vamos fazer agora, moçada? Nós vamos utilizar a clássica PROC V. Então o que eu vou fazer? Ó? Igual PROC V quem que é o valor que está procurado? Qual que é o valor que ele é comum, que acontece nas duas matrizes, a sua chave de busca? Não é o código que a gente criou? Então, você vai vir aqui no código. Beleza. Só deixa eu fixar aqui a coluna para depois, se o nosso querido amigo quiser replicar para outras, tá? Então, estou colocando um cifrão antes do A. Ponto e vírgula. Aonde você vai encontrar esta informação? Eu vou encontrar esta informação nesta base de dados. Certo, Pochete? Uma coisa interessante de se observar, moçada, é que quando você trabalha aí com referências entre diferentes planilhas ou diferentes arquivos, note que automaticamente aqui em cima, né? O Excel ele já fixa para você. Ponto e vírgula. Qual a informação, pochete, que nós queremos pegar? Não é altura? Então você vem aqui na base e contar: 1, 2, 3, 4, 5. Puta, jeito porco, né? Mas eu vou fazer a primeira vez e depois eu jogo um Corresp aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai procurar aquele valor na primeira coluna, vai encontrar essa matriz e vai pegar a coluna equivalente, número 12. Ponto e vírgula. Correspondência falso para ser exatamente igual. A hora que eu der o Enter, pochete, olha que coisa maravilhosa. Ele foi lá na tua planilha, pegou todas as informações e com isso você vai conseguir, meu caro Rony, você vai conseguir aí fazer a conciliação das bases, tá? Então, uma das maneiras de fazer isso é dessa maneira. O que, que é bacana aqui também? É lógico que você não vai fazer uma por uma e vai sair contando. que Se você fazer dessa, dessa forma, né? É, talvez seja mais fácil aí você fazer na mão. Então, o que nós vamos fazer, pochete? Forma bem rápida que nós já trabalhamos isso aqui no canal várias vezes, tá? Onde está o 12 aqui, ó? Eu posso simplesmente jogar uma função do corresp, procurar esse camarada aqui, certo? Ponto e vírgula. Nesta matriz... Na outra matriz procurada, né, João Botão? Na outra matriz procurada da outra planilha, ponto e vírgula, zero, que você quer correspondência exata. Para você que não entendeu porra nenhuma, procure, por favor, um vídeo ou aqui no canal ou aí qualquer outro canal do YouTube, Proc V junto com o Correste, para que você tenha um pouco mais claro o conceito. Mas se a gente fizer isso, olha lá que bacana, automaticamente, ó ele já puxou todas as informações. Por que, que eu fiz isso, pochete? Vamos supor aí que você não está de bem com a vida, e fala assim, ah, não, botão, eu não quero altura. Eu quero as tábuas. Você vai vir aqui e vai escrever tábuas. Olha lá que bacana. Automaticamente ele vai lá buscar. Então, com isso, moçada, você pode pegar a conciliação dos dois. Lembrando, né, deste pequeno probleminha aqui, ó. que Você tem informações repetidas e pode ser diferente. Então, nestes casos, a gente faria ali, uma verificação manual ou tentaria identificar a planilha do nosso querido Rony aqui, aonde tem que é a operação e aonde tem que é novo. Se não tiver, fudeu, vai ter que ser na mão mesmo. Beleza, Pochete? Então, o vídeo de hoje foi isso, moçada, né, foi uma tentativa de ajuda para o nosso querido Rony Stewart, que gentilmente enviou sua dúvida, né, que pode ser comum com as dos outros aí, de como manipular diferentes bases de dados de forma a fazer uma conciliação. Então, a título de encerramento, meu caro Rony, o que, que você deve prestar atenção, meu amigo? Lembrando que a sua base, ela tá bem organizada, relativamente bem organizada, tá? Ela tá com uma informação em cada, em cada célula, não tem células mescladas, então assim, dá para trabalhar com ela. Algumas coisas aqui, evidentemente, eu evitaria de se, é, de se realizar. Mas é assim, em resumo, né? Para você que chegou até aqui, o que, que você vai ter que fazer? Primeiro, pochete, verificar se você tem informações que se sobrepõem das matrizes, né? Que são comuns para que você consiga fazer esse puxamento. Depois disso, Criar um código único para poder identificar essas matrizes. Aí, ah, antes de tudo isso, verificar se você está padronizado, lembra daquele esquema do primeiro. E depois disso, fazer fórmulas de buscar aí, né? Você pode fazer pelo índice corresp, você pode fazer pelo PROC v, você pode fazer, dependendo como for, pelo, pelo, pelo SOMACES, enfim. Existem diversas maneiras, acho que o mais importante é você ter ciência aí do conceito. Tá ok? Então, muito obrigado. Por favor, se vocês gostaram ou não gostaram, deixe o seu like, deixe a sua opinião. E caso você queira participar do Planilha Xoxa, fique à vontade para presentear o e-mail, né? Que ela adora elogios também, tá? A nossa querida Juliana Goular, certo? Meu caro Pochete. Então é isso, moçada. Mande o um e-mail no primeira que aqui é a nossa produtora. Um beijo para todo mundo aproveitando a oportunidade. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a próxima semana. Tá parecendo um cachorrão que mijou na sala aqui sentado. Tchau!